Olá viajante. Bem-vindo ao Verdade dos Dados. Vou te ensinar neste vídeo como serão as próximas guerras, baseado em dados concretos de analistas sobre os novos paradigmas da guerra moderna, mas sem os termos técnicos. Então, sem enrolação, siga a minha voz. Ensinamentos. A mensagem curta e simples são estes ensinamentos que resumi para vocês. 1 um, – Para começar, o que acho mais importante dizer é que não há santuários na guerra moderna, toda instalação, cidade, região e países inteiros podem ser destruídos por pelo menos uma das inúmeras armas em uma classe de arma específica.